Fala pessoal, bem-vindos. Eu sou Coloso. Tem um bom tempo que a gente não se vê, mas pessoal, eu quero trazer para vocês aqui e começar minhas dicas sobre o Baldur's Gate. Ainda estou começando o jogo, mas vamos lá. Hoje a dica é de como que eu posso trocar o meu clube. Eu senti dificuldade na época. Vou te mostrar. Primeiro, nós vamos aqui o campamento. Tá? Vocês podem fazer isso tanto do quanto dessa forma que eu fiz. Aí, o que, que você vai fazer? Você tá vendo que eu tenho aqui o Astarion minha, no meu grupo, só que ele tá de fora, então se você conversar com ele, ó, até que ele venha pro seu grupo, o que acontece, ó, é, vem cá, na gente, não tem como, beleza, aí o que você tem que fazer, gente, eu converso com quem você quer tirar do grupo, por exemplo, vamos conversar com o Gale aqui. Então aqui ó, eu preciso que você continue aqui no campo, fique aqui no campo, acampamento. Aqui ó, okay. Acabou gente, saiu aqui ó, não tá mais aqui na lista. Então, você vem aqui, conversa com quem você quer, entendeu? gente, Eu senti essa dificuldade quando eu comecei a jogar Baldur's Gate, então vou deixar essa dica aqui. Coloca aqui nos comentários quais outras dicas que vocês querem no próximo vídeo, bem provável, que eu fale sobre esse painel tá, do Baldur's Gate, explicando um pouco sobre como funciona. Então, deixa aí a próxima dica que vocês querem estar tá aqui no canal. Um abraço a todos e até mais.